Ô, Bru, já começa dando dica para galera, como é que eu posso usar a Semana do Consumidor né, para alavancar as minhas vendas, para poder realmente começar a ter resultado e tracionar ela? Legal. É, a gente costuma considerar que a Semana do Consumidor é praticamente uma Black Friday, então é o segundo, a segunda data do ano que tem maior fluxo para a gente, maior rentabilidade né, em questão de, de GMV e de... De produtos diferentes sendo vendidos, enfim E agora por conta da pandemia, infelizmente em lockdown de novo Então a gente está com uma expectativa bem alta Porque em meados de maio do ano passado praticamente bateu o black é, A rampagem foi muito grande, acho que não só para o Caipur, mas para todos os outros marketplaces Então por conta desse cenário parecido a gente está com uma expectativa bem bacana para essa semana do consumidor E falando um pouquinho de alavanca, né? A gente está contando com alguns benefícios aqui para ajudar todos os sellers e para ajudar a gente também a trazer aí essa venda. É, a gente está trabalhando com os contos à vista, então a gente sabe aí que no Google Shopping, que é um dos canais de maior relevância para todo mundo, o preço à vista é considerado o mais acessível é o que mais aparece é o que tem mais relevância, então a gente tem feito de diversas apostas neste cenário de desconto à vista. E aí o Carrefour tá com uma ação bacana de conseguir compartilhar esse desconto, enfim. Dependendo da negociação, da categoria que a gente fechar aqui com o fornecedor, a gente consegue meiar esses descontos à vista para que a gente consiga juntos chegar no melhor preço, né? A gente está atuando também com cupom. Então, cupom de desconto, a gente está com uma página de cuponagem. Então, hoje, no nosso redzinho, lá em cima do site, quem entrar no carrefour.com, vai ver que tem uma página de cupom, então lá a gente tem várias categorias que estão com cupom. É, até para quem não sabe e quiser dar uma olhadinha lá como cliente, está com o um cupom Promo 10. Então a gente está com um sortimento bem bacana e a gente vai permanecer com isso para a Semana do Consumidor, talvez até aumentando um pouco o desconto do que 10%. A gente está trabalhando com os preços exclusivos Então é sempre importante a gente ter apostas exclusivas por canais Porque a gente sabe que todo mundo está agressivando Todo mundo está querendo o melhor do fornecedor Então para o fornecedor conseguir fazer um número bacana com todos os canais é, Para que ele possa passar para a gente apostas exclusivas E aí a gente tem a nossa tradicional negociação de comissão Então todo mundo tem a comissão de contrato E a gente consegue dar uma flexibilizada nisso Nível referência, né SKU, para a gente tentar trazer essa venda A gente tem o Google Ads e o plano de parcerias Que alguns sellers já aderem hoje Então ainda dá tempo de aderir para que do lado deles Eles também consigam fazer um investimento mais direcionado Já sabem qual tipo de produto vende mais e às vezes não precisa gastar tempo ou ter essa intermediação de um que account aqui E já pode fazer o seu próprio investimento de uma forma mais ágil E controlando mesmo a grana que ele quer colocar no produto E a gente também tem o cartão Carrefour Que a princípio, desde o iníciozinho da semana aí, a gente tá com 24 vezes E aí é um dos nossos maiores diferenciais em relação à forma de pagamento é, Agora, Bru, vamos lá A gente tá falando uma data comercial Todo mundo quer vender eu sei que você separou algumas dicas aí para gente, realmente, comerciais, né? Para aumentar a venda, para vender, porque eu quero catalogar direitinho, isso é importante, mas eu também quero ver ali subindo o meu saldo, o meu faturamento, a grana entrando. Então, que dicas comerciais que você tem para a galera, tipo, diretão, para melhorar as vendas na, na Semana do Consumidor? Olha... — Direta e reta. A gente precisa de preço, <risos> eu acho que é uma data de benefício, né? assim como a Black, que a gente comentou no início da live Então a gente está vendo como consumidor, televisão, BBB, enfim, é, comerciais, tal, que está todo mundo agressivo tá todo mundo oferecendo a maior quantidade de benefícios possíveis, então acho que a gente também vai por esse caminho é, o que a gente está orientando os fornecedores é tentar trabalhar com alguma alavanca diferenciada Além do preço ali no a prazo Então um frete grátis, o próprio cupom que a gente falou Ou um desconto no Avista Se a pessoa tiver um pouco de dificuldade de mexer no preço a prazo A nossa conversão do Avista Ela tem girado em torno aí Em alguns fornecedores que têm feito bastante essa promoção Em torno de quase 70% do faturamento Então estamos com uma participação bem boa do preço à vista a é, participação de boleto também aumentou Então eu acho que é uma oportunidade de tentar trabalhar com essas alavancas né? O que a gente tem orientado pensando em, em Carrefour né, na gente E pensando no fornecedor para que ele não fique na dependência de um único player É que ele segregue um pouco o, o mix dele é, Que ele não trabalhe exatamente com a mesma condição em todos os canais que ele, não, que ele tente não entrar de uma forma padronizada Então que ele separe um item para fazer melhor lá, o outro aqui, o outro no Carrefour Porque assim todo mundo consegue trazer uma rentabilidade bacana para ele E se ele tiver qualquer problema em algum ou se o estoque acabar Ele consegue em tempo hábil conseguir fazer uma venda em todo mundo Então fica bom para ele, fica bom para a gente é, A gente é pequenininho ainda, né? Então a gente sabe que a gente precisa ter esses, essas exclusividades Então a gente sempre bate bastante nessa, nessa tecla e eu acho que o mais importante também é, entre ele, na hora que ele for escolher o mix, ele desconcentrar Então não fica refém de dois, três produtos, não fica refém de um mix de dez itens Pensa grande, pensa igual você falou no início é, Eu preciso ter o ticket médio-alto, eu preciso ter o produto que a gente sabe que mais sai Ali na parte tecnológica, linha branca e tudo mais, smartphone principalmente, mas a gente vende muito bem o orgânico, a gente vende muito bem o que a gente chama aqui de calda longa. Então, cada vez mais a nossa calda longa, que são essas categorias mais diferenciadas e menorzinhas, elas têm tomado um share maior. Você tem uma ideia, quando eu entrei aqui, há três anos atrás, a participação de calda longa era 3%. Hoje a gente já está girando em quase 20%, 25%, dependendo do mês e da ação que a gente faz. Então, tem uma, uma força, tem uma pedida, tem uma saída. Então, tentar desconcentrar o máximo possível do mix. E aí, quem conseguir atuar em uma vista tem sido hoje a nossa maior alavanca. Boa, muito bom. É, Bru, quando a gente fala da logística, né, até pelo fato, e aqui é uma uma ideia para todo mundo, né? O Carrefour ainda tem uma flexibilidade na logística, porque quem dita somos nós sellers. Então você também pode jogar com essa logística. Você pode jogar com prazos diferenciados ali para você poder atuar por regiões. Você, né, que já tá fazendo entregas aí com... Ah, sou de São Paulo, já tô fazendo entrega com motoboy. Você pode trabalhar agressivo pra caramba com essa entrega, né? Falando dali onde você já tá acostumado. Já localização, então eu tô no Paraná, eu tô em Brasília, eu tô, cara, no Amazonas. Eu tô... Você pode ser super agressivo pra sua região e isso vai te ajudar a converter, vai te ajudar a ficar mais interessante para o teu, teu cliente que você consegue atender. Então, às vezes, eu não consigo chegar muito em preço, eu vou fazer um bom preço, mas eu não consigo. Eu tenho prazo, eu tenho frete, né? Você tem outras coisas que você consegue melhorar para o seu perfil, né, Bru? Isso também é importante, você ver movimentações nesse sentido? Isso. É, é bom ressaltar essa questão que você falou, porque em relação a frete, é, é muito importante que a gente realmente, se for aderir à promoção de frete, a gente consegue segregar isso por região, então não é só frente Brasil, pode ser São Paulo, pode ser capital, pode ser Nordeste, a gente consegue segregar aqui por região, né? Então, é, caso seja feita a aderência dessa promoção, a gente precisa que realmente o preço do frete não seja compensado no produto. Isso acontece muito. Então, claro, a gente não converte, mas aí a pessoa que. Está fazendo isso também, se auto-engana Porque tá falando que tá dando frete Mas compensou um pouco no produto ticket médio Subiu da média e aí a gente não consegue converter Então o frete é, A gente tem alguns benefícios aqui Hoje a gente não consegue subsidiar 100% o frete Mas nível comissionamento a gente consegue Pensar em alguma coisa para ajudar Para que o seller consiga dar um frete grátis Por exemplo, ou fazer um frete fixo O frete fixo funciona bastante Então cobrar um percentual para que não fique tão ruim para ele Mas de uma forma fixa por categoria ou por algum grupo de produtos, então dá para fazer. E em relação à questão de prazo, é o que você falou, se atentar muito, porque isso hoje em dia influencia muito, às vezes até mais do que o preço. Eu vejo como cliente mesmo, então tem horas que você prefere pagar um pouco mais caro, mas receber no dia seguinte, ou receber em três dias, ou em uma semana, do que você pagar mais barato e demorar, sei lá, 15 dias úteis para receber, que vai dar quase um mês, então é muito importante também se atentar isso Acho que é um conjunto, é o que você falou Não consigo dar preço, então deixa eu tentar deixar os outros redondos Deixa eu tentar ver se eu faço um frete aqui Ou então uma puta entrega Para eu conseguir converter e não ficar ali refém realmente de preço Até porque a gente sabe que tem muitos sellers hoje é, E aí particularidade do Carrefour, tá? Que tem integrações que eles não conseguem mudar o preço para um único canal Então tipo, se muda para mim, muda para todo mundo e aí, com isso, a gente não consegue investir em preço. E aí a gente tem que apelar para essas outras coisas mesmo, o cupom, o avista, o frete, é prazo, porque a gente tem também, além das impossibilidades financeiras, a gente tem alguns gaps aqui de gap não, né? Mas algumas particularidades sistêmicas. Então é muito muito importante a questão do frete e do prazo. É, principalmente para ticket médio menor, que foi o que você comentou que a gente tem a oportunidade Então, o ticket médio menor, se a gente consegue o frete grátis. Muitas vezes a gente acaba convertendo 90%, tá? Mesmo sem ter preço Porque o frete desses caras às vezes passa de 13% por valor Então a pessoa fala, pô, eu vou comprar aqui, sei lá um um batom que custa 20 reais, mas o frete é 30 Não, não vou fazer isso Então, mas se o frete for grátis e no outro lugar tiver, sei lá, 25 reais E tiver algum frete, ele acaba convertendo aqui Então, principalmente para as categorias menores É bem importante a gente se atentar ao frete prazo Boa. Bru, junto com venda, sempre tem pós-venda. Qual que é o cuidado e o que, que você orienta? Porque sempre tem aqueles que vendem e esquecem. Né? É, eu não falo que eles tiram férias agora, que com a pandemia a galera deu uma diminuída de ida pra praia. Mas antes os caras, a cada boa, a cada boa época de venda, os caras só. tiravam férias. É, porque ganha dinheiro, né? Fala, pô, vendi pra caramba, aí o cara viaja, aí ele esquece, né? Então a gente tem o pós-venda. Dicas de pós-venda e o que, que a gente tem que ficar atento para não transformar uma coisa boa, que é vender muito, em um pesadelo, né? É, a semana do consumidor tende a ser para a gente o segundo maior pico de movimento no nosso pós-venda. Não tem como, assim como é também o um segundo maior em venda. Então, é muito importante, principalmente, não gosto de falar isso, mas para ficar bem claro, até mais do que a Black. Por quê? Vem antes. Então, se a pessoa tiver uma experiência ruim, Agora ela não vai comprar na Black, ou ela não vai comprar depois, mesmo que não seja só na Black, ela não vai comprar no meio do ano, não vai comprar nenhuma outra, ação. a gente não vai conseguir essa recorrência. Então o que a gente pede é para o pessoal ficar atento é, aos prazos, a gente tem o nosso suporte aqui, é, a gente manda os indicadores de, de atraso, tem as atualizações que o seller faz direto lá no portal, então a gente pede que isso seja 100% atualizado até A gente sabe o que acontece do produto acabar, de ter uma ruptura De ter que substituir ou dar um voucher para o cliente Isso é normal do jogo Mas que esteja sempre atualizado Que tenha uma pessoa principalmente nessas sazonalidades Do lado do seller para olhar com carinho para cada player é, Porque às vezes a gente escuta muito né ''Ah, eu preciso entregar primeiro para quem vendeu mais''. Não, você precisa entregar igual para todo mundo Porque justamente se você já vende menos em algum canal E você ainda não entregar legal nesse canal Você vai vender menos ainda Então a gente precisa muito que é, o seller perca um pouco essa mentalidade né? Então, pô, é a sua marca é, Embora seja na plataforma do Carrefour, Eu acho que com a pandemia até Mais pessoas têm entendido cada vez mais o que é o marketplace Então entendido o significado do vendido e por X marca é, até pessoas mais velhas, enfim, às vezes acabam comentando Nossa, entrei no site ali do Carrefour, mas eu vi que estava sendo vendido por um outro nome O que, que é isso? Então, assim, o pessoal tem tomado ciência cada vez mais disso E não é só o Carrefour que vai ter recorrência, é a sua loja também Porque hoje a gente, é, como trabalha, né, de trabalhador do varejo, a gente recebe muita pergunta de amigo mesmo, de conhecido Pô, preciso comprar tal coisa, eu vi aqui essa marca — Ela é boa? Ela entrega direito no Carrefour? O que você acha? Você já teve problema? Enfim, a gente mesmo às vezes acaba é, direcionando isso ou indicando Então eu acho que não só uma medicação nossa, mas uma indicação que acontece entre todo mundo E aí faz com que tenha aí essa recorrência de venda Então se atentar aos prazos, se tiver ruptura, avisar a gente a tempo Para que a gente entre em contato com o cliente juntamente com o seller para resolver o problema é, o importante é, se houver algum problema, levanta a mão, grita Que juntos a gente resolve, a gente está sempre na parceria Então a gente, nem para um nem para outro, a gente resolve junto A prioridade absoluta do Carrefour por hoje é 100% um atendimento melhor ao cliente Então quem está com a gente bastante tempo já sabe que a gente não tinha uma experiência tão boa, hoje a gente já tem uma experiência muito melhor do que a gente tinha a gente quer ter três vezes melhor do que a gente tem hoje. Então a prioridade é atender o cliente. Depois a gente internamente resolve o que a gente precisa aqui para seguir, enfim. Mas eu acho que é muito importante fazer isso que você falou, não vender e jogar a toalha, né? Acompanhar mesmo com as vendas. A gente também tem um time dedicado aqui do nosso lado que faz esse acompanhamento. Então acho que juntos aí para a gente entregar uma relevância e uma recorrência, na verdade, né, da compra desse cliente. E tem algum recado final, Bruno? Porque o meu, o meu recado é, pô, catalogação, aproveita a promoção, acelera e vamos, vamos vender, né? Mas tem algum recado final que você quer deixar pra gente? Olha, eu acho que é, vamos tentar ser o mais competitivo possível e tentar tirar o lado bom, se é que tem um lado bom, né, dessa pandemia para fazer vender online então acho que agora é a hora não só para ser Semana do Consumidor mas infelizmente está todo mundo em casa está todo mundo precisando de alguma coisa até de uma calenta às vezes às vezes comprar é né, dar aquela reconfortada. então é oportunidade para tudo é oportunidade para todo mundo não pensem que a gente vende só para categoria não temos espaço para todos então enviem tudo porque toda categoria é importante para gente toda categoria é olhada aqui é... e a gente precisa de preço então é a hora de tirar a mão do bolso também para dar uma rentabilizada nesse primeiro semestre, porque é a oportunidade da gente fazer um volume nesse primeiro semestre e depois segundo semestre a gente pensa no que a gente vai fazer. Um dia de cada vez aí, bora vender. Bora, bora, bora. Galera, obrigado, Bru, obrigado, mais uma obrigado, vez pelo seu tempo, né? Brigadão, obrigado. Valeu. Gente, brigadão. Aproveitem Semana do Consumidor, né? Então vamos lá. Já temos o caminho, agora é só executar. Obrigado mais uma vez, Bru. Tchau. Obrigada. Valeu, valeu. Tchau, tchau, gente.